Ei clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Axion Verge 2, Metroidvania é sensacional para multiplataformas, a gente está fazendo a gameplay, pelo menos até o fim do jogo. Vamos lá? Muito bem, tá aí a nossa robozinha. A gente tentou recuperar o nosso corpo no último episódio, sem muito sucesso, isso aí foi o resultado que a gente conseguiu. E... O objetivo nosso é chegar hoje na última área do jogo, antes. antes de acordar. Antes do fim, né? Esse é o penúltimo episódio Vamos obter um poder que faz com que a gente atraia os portais até o nosso local até onde a gente esteja parado e também um boomerang é, que você consegue controlar remotamente Vamos lá? Vamos lá, eu vou viajar para essa área Na realidade, na realidade... Eu não lembro onde a gente tem que ir <risos> Tá A gente vai ter que entrar na última ruptura Onde a gente obteve o poder de sair da, da fratura O que está acontecendo aqui? É. A gente veio para o lugar certo A gente vai entrar na última ruptura Vamos para cá, vamos evitar os inimigos Tirando esse que eu gosto de derrotar ele Ele dava tão tanto trabalho na forma humana de ser derrotado. Ou, oh, oh. não era fazer isso. E vamos entrar aqui nessa cultura depois de revelá-la com poder. Beleza. É, se eu não me engano, dá pra fazer um teleporte até aqui. Nosso dronezinho tá feroz. Bom, aqui foi onde a gente pegou o poder de sair da ruptura. E não nos ocorreu que a gente poderia que chama ralan. Não nos ocorreu que a gente poderia usar ela imediatamente. E a gente já cai numa área nova. Vale a pena sempre lembrar que a ruptura é uma dimensão que fica sobreposta à dimensão que eu falo que é real, mas as duas são reais. Dimensão padrão, vamos dizer assim. A gente já tem outra ruptura, mas vamos dar uma exploradinha, né? Não custa absolutamente nada. Então... Os inimigos aqui já são mais pesados, viu? Eu só quero vir para cá! Uau. Aí, conseguimos! Frasquinho do apocalipse! Vamos dá para deixar nosso drone mais forte. Muito. Não, dá, não. não dá, não. Tá ótimo. Ainda bem que os in... não, são todos os inimigos que dão dano de contato. Olha só. Aqui onde tem esses olhinhos, normalmente tem sempre um... Um secreto. não desceu ali né Deve ter nada demais, mas vamos dar uma olhada Ah, tem um texto Aqui tem um save que a gente não tinha habilitado ainda Tem um, um peixe Depois a gente volta ali na, naquele lugar ali. Vamos só continuar. Aqui tem um negócio hackeado. Olha que maravilha! É sempre bom ir dar uma olhadinha para abrir os cortes-caminhos, né? área inicial se não me engano tem no começo do jogo a gente passa por aí mais um texto deixa eu dar uma olhadinha aqui para baixo tem não. Tá, tá fechado Olá, portal, e aqui a gente tem um primeiro poder de atração da ruptura. A gente vem aqui ó, chama, legal, né? Mais um módulo, nosso menininho. Nosso dronezinho fica com um, um HP um pouco maior. Esses peixes que cospem veneno são muito chatos, credo. O um pouquinho de dano, não faz mal a ninguém. para cá, abrir mais um espaço, mais um corta caminho, e aqui a gente já vai usar um poder novo para atrair o portal. Com, esse, com essa atração do portal e o ralan que nos permite é, ir de um lado para o outro, o jogo vira outra coisa, viu? mobilidade, exploração, vira um negócio completamente diferente. Muito bem. Vamos salvar, recuperar nosso HP. Só dar uma olhadinha para cá se tem alguma coisa interessante. O caminho está fechado Realmente, uma vez que você joga com o um drone a... a vontade de jogar de humano passa, viu? O que é para ver aqui, vamos dar uma olhada Tá bom não, viu? Bom, por aqui tem um... Tem um portal Bem aqui, ó, bem aqui embaixo Tirar isso aqui de circulação Vai nos atrapalhar um pouquinho E a gente consegue puxar o portal oh, Pera, puxar o portal Ativamente nova Vamos tomar, hein Um savezinho cairia bem Não, pra cá não tem nada Isso aqui não é bem um inimigo Aqui tem uma indicação para gente usar o ralão o Podia ter um save por aqui né hum, A gente não tem HP para enfrentar isso não Maravilhoso. Pior é mais propício. Pra cá, ó. Tem mais um negócio do apocalipse. O cara vai embaixo da escada. A gente sempre passa, fica de olho nele. Dois pontos. Agora a gente pode vir aqui, ó. Deixar nosso drone com dano máximo. Vamos deixar ele contar no máximo. Que vamos usar ele bastante. Ali tem mais um portal que pode ser puxado. Aquiamos a bomba essa bomba dá um dano considerável não sei se vale muito a pena hackear ela tá vendo tomamos coisa não vai bem, mas como o jogo sabe que ele te castigou, ele te dá uma carga Ué. Quase lá no bumerangue hein? Beleza, com o bumerangue a gente precisa dessa nossa forma e ele não é bem uma arma, ele é um poder Com ele a gente consegue é, os, ligar os interruptores que estão fora do nosso alcance, é muito bom! A gente vai ligar os dois interruptores que já nos permite acesso à área final do jogo. Tá vendo? A gente conseguiu acesso a toda essa parte aqui, antes inacessível. Tem esses rifles para tudo que é lado. acho que é isso É isso Aí vamos ficar pro, pro, pro próximo vídeo Vamos fazer o, o último vídeo da série que a gente pode fazer agora? Não sei se o vídeo foi muito curto não, viu? A gente poderia sei lá usar os portais para encontrar alguma coisa? É, deu ruim. <risos> Tem um outro jeito de subir lá em cima. A gente só não está sabendo. O que a gente podia fazer é ir lá na área nova e usar o portal naquela na, poça da água lá, Aquelas poças da água. Ah, não sei se vai dar não, viu? Acho que não vai dar. Poderia usar o teleporte. Prontinho. Vamos ver se tem alguma plataforma, indicando o melhor lugar para ir Vamos trocar aqui Aqui é tudo pedra na outra dimensão cá não vai dar. Vou puxar para cá e ver qual que é. Às vezes tem alguma coisa, às vezes não tem. Hum. Ah, realmente não tem nem como acessar aqui. Triste hein? Parece que bagunça! Vamos dar uma exploradinha aqui... Que é um indício de portal! Abrimos mais um atalho, vamos salvar! Tentar usar aqui. Alão, vamos lá. Ah. A gente já, já tinha encontrado esse lugar antes. Tem um jeito de ir para baixo, a não ser que a gente dê uma olhada aqui, parece promissor Que uma área totalmente inexplorada. Sem inimigos? Sem nada Uai <risos> Cadê o teleporte? Ah, tá aqui Pronto, agora a gente está na parte de baixo planta. Bom, é isso, né? <risos> Não resta muito o que fazer. Vamos voltar para o nosso outro plano e parar lá na... No... Parar aqui nessa última parte, onde a gente vai continuar a partir do próximo vídeo. É só uma demonstração de como usar esse negócio para explorar. Né? A gente acaba acessando uma área completamente fechada só manipulando os portais. Assim, pessoal, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma, uh, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é uh, um pouco dos três. Não foi recomendado, mas a gente estava aguardando.